Da área então, digital. As coisas, as de uhum. de poder, uh, confirmar algumas teorias, porque falávamos ontem também há conceitos e há boas práticas, e depois há aquilo que se consegue aplicar aqui no mercado. E, e há outras dicas interessantes, aqueles chantes que são muito, muito interessantes. Exatamente. Uh, e grátis, não é? Porque é sempre a favor. Uhum. No seu caso é o ginásio, é o ginásio in motion é está a fazer publicidade